Olá, tudo bem com você? Bom dia, eu gostaria realmente que o um dia fosse ótimo, com o sol lá fora, o sol está super bonito. Olha, nós viemos conversar sobre uma coisa que tem a ver com o sol, que tem a ver com o ambiente, que é a questão da estética. Hoje em dia a gente ouve isso de todas as maneiras, não é Ariadne? Eu estou aqui com a Ariadne Yamaguchi, é uma pessoa ligada e especializada na estética, né? Ariadne, quantos anos você tem na área antes da gente falar de sobrancelhas? É, é verdade, é eu tenho 20, anos de, 20 estética, anos de estética. De estética. Você formada aqui em Londrina, né? Sim. O meu primeiro certo. curso foi técnico. Aham. Então, dentro desses 20 anos, Aham. após uns 9 anos, eu fui fazer o curso, a graduação. Certo. E nessa graduação foi onde eu me aprofundei exatamente o conhecimento Aham. que me apaixonou. Então, a partir daí, né, logo na, na graduação, Sim. eu conheci a micropigmentação. Isso Aham. tem 9 anos. Nossa. Bom, gente, aqui, para vocês terem uma ideia, aqui no espaço da Ariadne, que chama-se Sobrancelharia, aqui no espaço dela tem... O que, que você oferece hoje? Você e a sua equipe? Aqui nós somos especializados em uhum. naturalidade. Naturalidade? Olha. Exatamente. Então, esse Chique é o nosso objetivo. Uhum. Né? Então, nós temos sobrancelhas, Sim. o mais natural possível, uhum. tanto dentro da micropigmentação, como design, sim, a Então, nós buscamos sempre essa naturalidade ah, para trazer ah, para o nosso cliente. Perfeito. A micropigmentação labial, de uhum. pálpebra, unhas. Mesmo na unha, mesmo nos cílios, nós buscamos técnicas que sejam naturais. Então, nós temos o lash lifting, que você curva o próprio cílio. Ah, é, uh -huh. Temos também a extensão de cílios, porém, o volume brasileiro, que é muito natural. Uhum. Então, tudo que nós buscamos buscamos essa naturalidade para os nossos clientes. Gente, veja, mulherada que está assistindo aí. Na verdade, a naturalidade, essa espontaneidade que se faz uma boa entrevista, uma boa conversa, vem para a estética, dando a estética final, não é? Exatamente. Eu acho bem legal isso, porque assim, tudo que não é natural... Ele fica forçado. E tudo que é bem natural fica ótimo, combina e tal, dentro de, de cada tipo, de cada personalidade, de cada mulher, né? É legal isso. O objetivo é, é compor né, um rosto. E não que aquela sobrancelha chame mais a Sim. atenção. Você bate os nossa, é isso? Então, Exatamente. Choca, né? Uhum. E diz assim: sei que você oferece tudo, sei que você, você já disse que veio aprendendo, etc, mas a em si, hoje é, o que, que é o que que há de mais moderno, eu diria na... na, na na confecção de uma sobrancelha, por exemplo. Ah, na, na verdade, hoje sim. em dia, Só gente entender, todas gente. as técnicas desenvolveram muito. Hum, Antigamente, hum. tudo sim. que se falava em micropigmentação parecia mais com uma tatuagem do que realmente sim, sim, com uma sim. sobrancelha natural. Aham. Hoje, o objetivo, não importa qual material sim. nós usemos, é sempre trazer, completar a sobrancelha, então não é modificar muito, sim, né, sim. trabalhar com essa coisa mais, é, todos os profissionais, então, hoje em dia a gente não levanta mais a sobrancelha só com micropigmentação, a gente certo. aproveita que nós temos Botox, hum. nós aproveitamos todos os outros tratamentos certo. possíveis para harmonizar o rosto. É, na verdade, o que a estética evoluiu nos últimos anos é impressionante, né? Antes a gente pensava numa esteticista, pensava numa limpeza de pele. Eu tô falando, eu sou mais velhinha. Então, assim... Para os mais velhinhos, pensava-se numa coisa mais básica, você ia lá e tal. Hoje em dia tem exatamente tudo. Você levanta um pouquinho, bem naturalmente, você... E essa harmonização, eu acho que até a sobrancelha bem combinada, e você sabe disso, claro. Ela harmoniza e, e, e, e resplandece tudo. Olhar, expressão, não é isso? Exatamente. A gente tenta melhorar Aham. como um conjunto. Aham. Não apenas as sobrancelhas, porque hoje em dia a gente trabalha muito com efeitos. Ah. Então, então, eu quero dar uma levantada no olhar e vou, vou trabalhar a pálpebra uhum. de uma forma que pareça mais levantada, o olho mais aberto, uhum. né? Então, uhum. nós não trabalhamos com aquele delineador tão marcado mais, né? Certo. Isso foi evolução da micropigmentação. Legal. E, e lábios? Nova paixão, né? Nova, né? Nossa, eu vejo todo mundo falando <risos> Nova velha. Isso. Nova velha? É, Sim, eu, tá. faço, eu faço micropigmentação micro labial há muito tempo. Aham. Porém, hoje ela deu um salto na evolução muito gigantesco. Sim. A naturalidade que ela também vem ganhando Aham. é aquela coisa assim de você acordar saudável. Hum sabe? A nossa busca é sempre pela naturalidade Sim. em todos os serviços. Então aqui nós temos pé e mão, nós temos o design né da sobrancelha, mas sempre com esse diferencial da naturalidade. Uhum. É, nós vamos buscar isso no Lash Lifting, que é aquele procedimento que você curva os seus próprios cílios. Sim. Nós vamos bus buscar isso até mesmo na extensão de cílios, né? Uhum. É, nós trabalhamos com o volume brasileiro, que também é uma técnica bem natural. E na micropigmentação é claro, né? Sim. Mesmo depilação, da depilação também nós procuramos ceras mais naturais. Legal. Então a nossa legal. busca é dessa naturalidade. Legal. É, é importante a gente sentir que a clínica, o atendimento como um todo tem uma filosofia, né? As pessoas todas que trabalham aqui, a equipe conjuga da mesma filosofia. Legal isso, viu, gente? E em termos de cursos, eu sei que você é professora, enfim, em termos de cursos se oferece o quê? Para esteticista que queira se aprimorar, que queira um campo novo ou que tenha dúvidas até, que já esteja por exemplo, trabalhando com sobrancelhas ou lábios, mas que tenha dúvidas. O que, que você oferece hoje? O, o, quando eu busquei né, ser professora Sim. eu sempre fui atrás de conhecimento científico. Então o nosso objetivo sempre foi na base, uma base Aham. que a pessoa possa é, aprender qualquer outra, outra técnica. Né? Entendi, entendi. Então o, o nosso objetivo são os e, claro, trabalhar também toda essa parte técnica, uhum. trabalhar o movimento das mãos. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado no primeiro curso. Entendo. Então, nós temos cursos... Você tem três cursos? Quatro? Inicialmente, são dois. São dois cursos. O primeiro certo. curso uhum. é de design de Sim. micropigmentação. Sim. É uma das partes mais importantes. É você saber uhum. desenhar da uhum. forma correta certo. um rosto. O desenho estando certo Entram as técnicas uhum. Aí tem o segundo curso que é o de micropigmentação básica. Nesse curso de micropigmentação básica, você vai conhecer uh -huh. muitas, muitas técnicas, muitos movimentos das mãos. Uh -huh. Então, toda essa parte que nós vamos trabalhar vai ser mais prática. Certo. Então, isso toda... é, é... Você tem presencial e online, as duas coisas? Apenas o presencial. presencial. Porque eu tenho a impressão que é complicado explicar isso à distância, não é? Ou não? De, de uma certa forma o design é um ah, pouco mais, mais simples, certo, agora certo. as técnicas eu preciso pegar na mão entendi. eu preciso levar ela precisa entender profundidade entendi, e isso precisa entendi. ser um pouco entendi. mais claro, claro. no tete a tete com, aham, com o aluno né? aham. e me diz uma coisa e a questão da mentoria que é uma novidade que eu Imagino que possa ajudar muita gente que já esteja no mercado com algum tipo de dificuldade. Como é que funciona? O que, é que você oferece? A mentoria uhum. aconteceu por causa da necessidade uh, do pessoal se aprofundar um pouco mais nas Sim. técnicas. Sim. Porém, com a ajuda, entre aspas, uhum. da pandemia, acabou ficando mais personalizado. Entendi, entendi. Então, como nós temos uh, essa necessidade de aglomerar menos, sim, né? Sim. Então, ela veio mais VIP. Ela veio <risos> aquela coisa sim, mais sim. personalizada mesmo. Então, você sim. vem com as suas dúvidas, uhum. né? Ah, eu quero me, me aperfeiçoar nos lábios. Certo. Aí, então nós vamos sentar, ver o que você já conhece sobre o assunto. Ser parte daquilo que a pessoa já traz já sabe. Com experiência. Exatamente. Corrigindo, ah, lapidando. Exato. Por quê? Porque com a parte científica ah. a gente acaba desmistificando muitos conceitos errados de cursos. Porque não são todos os cursos imagino, bons. Hein? Precisa saber escolher até o um curso. Imagina, imagino. Se a gente precisa de um profissional escolher um profissional bom, imagina um professor. É. Né? Então dúvida. existe essa necessidade de corrigir conceitos primeiro ah. Para depois avançar ah, para um módulo, vamos dizer assim, mais aprofundado Entendi Olha gente, eu vejo uma coisa assim é, A melhor ideia é aproveitar esse telefone que você vai encontrar aí E tirar dúvidas, entrar em contato e saber Olha, eu pretendo isso, faço isso né? porque daí já se, vai se saber qual a sua necessidade e personalizar o seu atendimento seja em grupo, sei lá seja individual, da maneira como for combinado, né? e quanto a ao espaço como um todo, olha, fica a dica bem legal, tá? É só pegar o endereço, ligar e marcar um horário, não é assim? Exatamente. Tá. Obrigada, gente. Obrigada, Ariadne, pela entrevista. Obrigada a você que está nos assistindo. Acompanhe as nossas próximas entrevistas. E não se esqueça, vídeo revista Bem-Estar, os assuntos sempre farão parte da nossa vida. São assuntos que fazem parte. Até!